Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tubarão Senna aqui na Voz. Então vamos lá de mais uma estratégia lucrativa, pessoal. Então, meus queridos, vamos lá com essa estratégia para nós podermos alcançar os nossos 2%. Siga sempre o seu gerenciamento de 2%, no máximo 3% ao dia. Beleza? Então, com essa banca, essa simulação de banca, de 446 446 72, 2% eu vou fazer 455,65 eu tenho que chegar, beleza? Que dá num total Que dá num total de 8,98, beleza? Essa é a minha meta. Então vamos lá, qual é a estratégia? Eu vou em índice sintético Indo sintético de 75,1S, um beleza? Aqui eu vou sempre acima, sempre abaixo, observa aqui, sempre acima, sempre abaixo, e eu vou iniciar com o mínimo, o mínimo permitido, que é 35 centes, beleza? Então, eu tenho que chegar em 430 e 55 ele tem que fazer oito dólares e 93 e então vamos lá pessoal eu vou é sempre bom eu escolher uma uma tendência de alta ou de baixo então nesse nesse gráfico aqui ó se vocês observarem aquela chegou no topo a tendência aqui logicamente do gráfico é ele descer então eu vou seguir a tendência beleza e vamos lá é com dois tickets -tic, beleza Perdi, não tem problema. Vou para 70. E só acompanhe. Como a estratégia é boa. Beleza. Então vamos lá. Perdi. Vou para 1.40. 1.40. Beleza, vamos lá novamente. Observa que o gráfico ele tá um pouco ocioso. Eu posso mudar também de volatilidade, tá? Eu vou persistir nesse daqui: 2,80. É só eu manter a minha meta. Beleza, observa que eu tô na conta virtual. Que a minha internet ela não é muito boa para me gravar. E... E operar ao mesmo tempo cinco ponto sessenta, aguardar cinco ponto sessenta, onze ponto vinte. 11.20 11.20 Eu vou para 22.40 Observe que na minha internet, ela está com um delay imensurável 22.40 Aqui eu vou para 40. Beleza? Então essa estratégia aqui, pessoal, é para quem tem uma banca boa. Beleza? E um só ganho você já finaliza, já bate a sua meta e ultrapassa a sua meta. Observa só que eu ultrapassei e muito a minha meta com um um. Vocês observem só, pessoal. O um, win, um, eu bati a minha meta, ultrapassei muito, muito, muito a minha meta, beleza? Então, fui para e 514,94. Então, pessoal, é isso aí. Ó. Se você gananciar... Ah, eu, eu, fiz, eu fiz mais que a minha meta, então eu vou, eu vou tentar mais outra vez. Aí você vai se ferrar, beleza? Então, bate a sua meta... Bate a sua meta do dia de 2%. Aqui a minha meta foi 2%, mas eu obedecendo sempre a, o, o meu limite de martingale. Então, com uma banca de 400, eu fui no martingale até 40. Só que eu não estava apostando só 40, beleza? Se você somar 35 mais 70, mais 1,40, mais 2,80, mais 5,60, mais 1,20, então dá muito mais de que 40 você apostar muito mais do que 40 só que essa estratégia aqui pessoal você ganha se você aposta 40 tá e você tem um lucro absurdamente tá um lucro muito grande então observa só que eu, eu olha só como foi o meu lucro com essa estratégia beleza Dá para você usar essa estratégia também, dividindo o seu lucro e arriscando menos, dividindo a tela em dois. Futuramente eu vou fazer um vídeo desse. Tem muito vídeo por aí no canal também. Dessa forma, mas eu vou fazer um vídeo, é, você arriscando menos com duas telas, beleza? Mas só com uma tela, se você for fazer o martingale, na hora que você acertar, você recupera, você recupera e tem lucro absurdamente, beleza? Bom, ok pessoal, então é isso aí pessoal, mas essa estratégia é para você que tem uma banca no mínimo aí de 300, de 400 dólares e, e eu te indico você iniciar com ponto 35 beleza? E você com essa estratégia você bateu o IN, fez um IN, você já bate a sua meta, e esse caso, ó 40, você não vai dobrar para 80, você... Basta você fazer 60 que você recupera. Mas se o dia não estiver bom, não vai até quebrar a sua banca. Tem o seu limite. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Testem aí com calma na conta virtual. Nunca vá direto na sua conta real. E depois você vai apostando com cautela. Beleza? Abraço aí, pessoal. Fique com Deus. Se inscreve no canal. E muito obrigado de coração pelos primeiros. 75 inscritos. Beleza, todo dia eu tô ganhando dois, três inscritos e eu agradeço imensamente vocês. Beleza, obrigado aí pessoal. Aqui é Tubarão Online, sempre passando estratégia para você lucrar. Ok, eu vou preparar mais estratégia aí, tá, para nós podermos é, lucrarmos e ganhar dinheiro junto. Ok, fique com Deus. Deixe seu comentário. Tubarão Sena aqui fala de Castanhal, Pará. Nosso Brasil imenso aí. Nosso Brasil de norte a sul. Abraços aí, galera, das opções binárias. Fiquem com Deus.